Sabe como é que eu conheci o Pelé, meu irmão? Eu conheci o Pelé na casa da Xuxa, eu cheguei um dia, parei meu carro na garagem, meu carro furou o um pneu. Subo na casa da Xuxa, ela já morava na Lagoa, numa cobertura. Uhum. Porque ela foi subindo, foi subindo. Sim, Xuxa sim. esforçada pra cacete, é. tudo que ela conseguiu foi com o trabalho dela, com o esforço dela. As pessoas falam, ah, o Pelé não sei o que, meu irmão. Pelé foi em cima dela, que ela era na capa de Já tinha feito 54 cabalinhas. Ela de... já era foda, ela já, já, era, já era foda. foda. meu Você acha que Pelé era bobo? Foi lá na capa da revista, ela jogou o é... um iaié, jogou o um glu, glu jogou o um glu, -glu ah. e ela caiu. Mas foi, ela ficou seis anos com ele né? agora. Seis, seis né? anos é bastante, hein? Seis anos com ele. Aí tem uma história, ele, lá no papagaio falante, ele, ele ela conta isso. Aí ela falou pô, que o Pelé chegava, ela chamava ele de Dico. Dico. Né? Porque ela bota apelido nas pessoas. Agora uh -huh. a era o Beco, o Pelé era o Dico. Aí ela falou, aí o Dico chegava, com a camisa toda cheia de batom. Ela falou: Ô, Dico. Que porra essa? Que porra é essa? Né? O é que, que é isso? Ela, calma. Aqui eu sou o Dico. Lá fora, esse aqui é o Pelé. As mulheres. <risos> que ela. filha da puta Porra, Eu falei Pelé, pra ela puta O Pelé é do mundo É o aqui, Pelé é do mundo Mas ela contando tu morre de rir Ali é, é o cara, Pelé, é o, aqui é o Deco É, isso é, é, é, é, é, é, é. aí Quero imaginar trocar uma ideia com o Pelé Deve ser foda né não, Porra. Tinha, tinha que vir eu conhecendo o Pelé mesmo Aí eu subi na casa do Aí eu entrei, quando eu entrei quem tava no sofá é o Pelé eu falei, fala, Pelé, fala, Serginho. Porra, meu irmão, meu pneu furou, mas Tá de bobeira aí, meu pneu furou. Vamos descer ele pra, pra trocar meu pneu ali, que porra, não sei trocar. Você a porra, chamou o Pelé pneu. pra trocar o pneu. Ele que trocou meu pneu. Meu. <risos> Pelé... Literalmente trocou o meu pneu, que porque eu não sabia trocar. Aí ele falou assim: ah, é assim, Serginho. Aí ele foi me ensinando, né? eu falei: pô, que legal. Aí eu vi que ele tava indo bem, eu falei: vai, continua aí. o rei mano. do futebol. Pô, trocou, meu, Eu conheci ele trocando meu pneu, mano. Caralho. E eu, como eu andava muito com a Xuxa, ela falava muita gíria, bicho. Muita gíria, mano. Uhum. Muita gíria. Então, ela, ela, ela, a gente convivia muito, então, porra. Aí ela falava: aí, ele, ele, ele, ele, ele, ele chamava ela de Carinha. O Carinha. Porque ela chamava de carinha, carinha pra cá. Porra, carinha. É, carinha, porra. O Pelé falou, carinha, porra, você parece o Sérgio Malandro falando, porra. Você tem que trocar esses, esses seus negócios. Aí ela, ela conta lá no papagaio. Aí ela fala, porra, um dia eu tô lá na mesa com ele, uma porção de diretor, uma porção de gente. Falei assim: olha, eu vou no toalete. Aí ele, puxa, que coisa linda, falando desse jeito. Repete, mais alto, ela falou assim: eu vou no toalete. Puxa, um pouquinho mais alto, pô, o pessoal ouvir. Eu vou no toalete. Poxa, carinha, fala mais alto. Ela fala, tá? Eu vou mijar, tá? E vai baixar <risos> o Sérgio Malandro aqui de novo. <risos> é foda, né? Porque ela tinha o hábito, ela, a gente andava tão junto que gente, ela falava igual a mim, brother. E ela. Tem umas gravações dela, tem umas gravações dela no Criança Esperança. Que esperança. E ela fala: ah, é, brother, brother, vamos, vamos ver o desenho, brother. Tá, uma, igualzinho o Sérgio Malando, bicho. Entendi. É, é, é, é, pegou o jeito, é, né? É, é irmandade Escolha mesmo, é né? Louco. o pô, amigo há 300 anos, velho. Não tem como, velho. Sabe o que, que é <fum>